Ai ó, que coisa chica. Eu vou filmar você. Bolsonaro 22. Ah, aí ó. Mas, senhora, 22, aí ó, que Qual que é saber. seu nome? Alexandre. E ela? Alice. Alice. Alice. Alice, né? Oh, eu sou o pastor Ronaldo. Eu vou filmar aqui ó. Carriar. Prazer. Eu se... filmar, eu... Vou. Eu sempre filmei. E essa... ah, o início vai entrar essa Alice. Aí, ó. Um abraço pra vocês Valeu A carreata do Bolsonaro chegando aí o que falar, viu? Passa aqui na frente! All right. Thank you. Yeah, we're Ele não, pode, ele não pode caminhar assim. Ele não pode caminhar assim, Ele vai pegar fio ali, Interrompe lá, interrompe lá. Interrompe ele o moço. Faz favor aqui, interrompe lá, porque não pode. Ah, ele tá descendo. É. Descansando ele. Fudida, viu a bandeira do Brasil a bandeira do Brasil tá ali em cima Terra do calçado. ó. É, para. Deve ter alguma filmagem de drone. vai carro aí, O que mais? Aqui na Olha Eu não vou sair. Eu quero que o senhor isso para terminar